Ao segundo dia do oitavo mês do ano da graça de Deus 2020, na nobre vila de Óbitos, tenho a honra de apresentar-se para o deleito de vossas senhorias o um grupo de danças antigas Josefa DÓbitos.